Bora pra análise sem spoilers do filme Renfield, dando sangue pelo chefe. E que é um filme de comédia bem violento. Vai contar a história do Renfield, que é assim um servo super fiel aqui do Drácula. É, e qual é que é a parada desse filme aqui, né? Aqui o code de Drácula, ele tem o plano de dominar o mundo. E aí o Renfield vai ter que fazer o trabalho sujo pra ele. Vai ter que buscar ali as vítimas pra manter o chefe ali alimentado, conseguir sangue. E dar aquele vigor pro chefão aí dominar o mundo. Mas depois de muitos anos só servindo ao Drácula, sem pensar em si mesmo, ele resolve mudar essa situação e confrontar o Drácula. É A premissa do filme basicamente é essa daqui, e eu acho que essa é a maior crítica que a gente pode fazer ao filme, é que ele parte dessa premissa e o roteiro ele não evolui, ele acaba ficando um pouco preso nesse mesmo conflito. E a construção do roteiro ela foca bastante ali nas piadas, tem as piadas nas falas dos personagens, que na minha opinião não funcionam muito, e tem muitas piadas visuais com muita violência, Misturado ali naquelas cenas de comédia Que eu acho que ainda funcionam em alguns momentos Eu justamente gostei mais, eu acho que o filme Brilha mais nesses né, momentos de comédia Um pouco mais visuais, aqueles momentos gore Extremamente chocantes, a gente tá numa cena Normal aqui, de repente tem uma explosão de violência Do nada, e essas partes eu acho que o filme É um pouco mais engraçado, um pouco mais divertido Porque o roteiro acaba não ajudando muito essas piadas Um pouco das falas dos personagens Aqui, eu acho que o roteiro acaba não favorecendo Muito os personagens aqui é Exatamente isso, acho que o problema é que assim A história não evolui, não aprofunda muito e tenta se sustentar nessas piadas, só que nem sempre elas funcionam. É, e os personagens, eles são até carismáticos, né? A gente acaba se afeiçoando por um ou outro aqui, mas como o roteiro realmente parte dessa premissa e não evolui, não dá muito espaço pra esses personagens evoluírem também, então a gente acaba não gostando tanto assim quanto a gente poderia. E um ponto bem marcante desse filme é que ele é bem exagerado. Ele é exagerado nas piadas, ele é exagerado na violência, ele é exagerado no visual e em tudo ao redor dele. Pra mim, né, em poucos momentos esse exagero aqui, essa combinação, acaba funcionando a gente dá umas risadas aqui boas em alguns momentos, mas na maior parte do filme, pra mim ele acaba ficando com um tom que é meio zorra total, que não é o meu estilo favorito e antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos se inscreva em todas as redes sociais recomendo pra vocês o nosso Instagram, que é bulldog underline por lá tem muito conteúdo, muito maneiro, que a gente posta toda hora, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo aqui pro canal, e quero convidar vocês também para serem membros apoiadores do Bulldog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o Chris McKay, que também trabalhou no Guerra do Amanhã e no Batman Lego Filme. Bom, oh, e aí o Chris McKay nesse filme aqui, ele não poupa, né? O filme dessas cenas mais escrachadas, como a Gabi falou, né? Um humor com uma pegada mais violenta assim, umas cenas de violência um pouco mais contundentes aqui. E essa pegada um pouco mais eh, zorra total também, que é uma combinação meio louca aqui nesse filme. E outro ponto que também segue esse exagero são as atuações. É, o Nicolas Cade, por exemplo, é um ator que a gente adora, né? Ele se sente bem confortável aqui nesse papel, dá pra ver que ele tá se divertindo bastante, inclusive, em vários momentos ele funciona bem aqui como o Drácula, é um Drácula um pouco mais carismático aqui, mas em algum momento o personagem dele também acaba cansando, porque o roteiro ele dá, não dá muito espaço aqui pro crescimento dos personagens, ele não sai muito daquele rabo, né? E vou dizer pra vocês uma coisa que me incomodou um pouquinho aqui no personagem Drácula do Nicolas Cade, é que colocaram uma dentadura nele e cada vez que ele falava, eu ficava um pouco chiado, dando realmente a sensação de que ele tava de dentadura e aquilo acabou me distraindo um pouquinho É, o Nicholas Hoult aqui, ele tá muito bem no papel De Renfield, né, ele dá todo um carisma Aqui pro personagem, é um personagem que tem bastante tempo De tela, então realmente o um personagem, ele funciona Mas nada também de extraordinário Aqui no roteiro, né E também tem a Aquafina sendo Aquafina Novamente, assim, aquela personagem destrambelhada de Meio maluquinha ali, e é isso Bom, e a classificação indicativa aqui Desse filme é de 18 anos, eu acho que muito Pelas cenas de violência bem explícita Aqui que tem, de repente, do nada, vem uma explosão De violência aqui, né, e pra mim são as partes que mais funcionam aqui do filme. E esse aqui é um filme bem exagerado, de comédia, violência e ação, com piadas bem bobas e bem mirabolantes. Olha, a gente recomenda esse filme aqui pra galera que curte esse estilo de comédia, um pouco mais violenta e sem compromisso também. E esse filme aqui, é distribuído pelo Universal Pictures, estreia dia 27 de abril no cinema. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Renfield dando sangue pelo chefe é 3. Lembra?